Angolanas e angolanos, a hora é agora. A banga de couro, meu irmão. Só há uma entidade que pode nos mandar descansar: são os eleitores. Se os eleitores algum dia entenderem nos mandar descansar, eles vão vira Impelar, impelar, o seu tempo chegou no fim é. Impelar, impelar, o seu tempo chegou no fim é. Tira voado e volta embora já na oposição E aprender como se governar. Imperial, Imperial, o seu tempo chegou no fim Impelar, impelar, o seu tempo chegou no fim é. impelar, impelar. Irá voar e voltar, minha na produção. E, e com a minha troca um de cego E volta a moral já na oposição, E aprende como se governa O seu tempo chegou no fim O seu tempo chegou no fim Tira você Tivemos aqui, temos no país um, um, uma plataforma digital que acompanha as eleições, já divulgou a vitória da UNITA. E nós também dentro da UNITA já terminamos a, conta, a contagem das atas síntese, já, já tornamos público nossa vitória. Então, o, e o, a CNE também cancelou a divulgação dos seus dados, Está vindo aí uma reunião, já se fala que o presidente vai vir ao público falar. Provavelmente o presidente vai tornar público que ele foi derrotado e vai entregar o poder. Provavelmente. Olha, esse provavelmente será o desfecho. O João Lourenço vai, vai entregar, vai render-se. É, os indícios são muito claros. O afastamento do Rui Falcão é sinal que há um descontentamento. Há problemas sérios no centro do MPLA. Há problemas sérios que só podem ser resolvidos quando eles forem para a oposição. Ele, como governo, não vai dar tempo de corrigir isso. O MPLA vai conhecer convulsões internas. Houve altíssima traição dentro do MPLA. São eles próprios que votaram. Até membros do biro Central votaram na UNITA. Até membros do biro Central votaram na UNITA. O MPLA votou na UNITA. Então, a coisa é muito séria. E, e houve desobediência imperdoável no seio do MPLA. Houve desvios de recursos da campanha e desvio da de orientação do seu líder. O líder foi é, levianamente desobedecido. Levianamente desobedecido. É... 90% da orientação de João Lourenço foi manipulado pelos seus. Sobretudo, o assunto de recursos foi manipulado. Os recursos do MPLA foram desviados. Eles entraram em campanha com um recurso muito superior, que certamente o uso daquele recurso sob a orientação de seus líderes, do seu líder, os daria vitória. Mas a ganância, a ganância de alguns deles tomaram para si os recursos e não deram os destinos orientados, eles resultou a tragédia. E isso vai lhes custar vida. Entre eles, você quando escuta que João Lourenço está a afastar Rui Falcão quando ainda nem sequer tomou posse como presidente, bom, pode afastar sim. Como presidente do MPLA, ele continua sendo presidente do MPLA. Isto é verdade. Ele não precisa ser presidente da República para afastar um membro do MPLA como presidente do MPLA, ele vai afastar, e agora que ele vai para a oposição, ele vai, como presidente do MPLA, organizando seu MPLA. Aí vem o momento mais crítico de banho de sangue no seio do MPLA, porque o João Lourenço não vai gozar de paz no partido, enquanto os seus principais algozes que lhe deram a derrota vão estar a rir-se dele porque ele vai pedir a prestação de conta dos recursos do partido a todos quantos guardam os recursos do partido na condição de presidente do partido e esse pedir os recursos do partido poderá ser no formato de máfia italiana poderá ser em madrugadas bater a porta de casa faça aqui o cheque no valor de x que precisamos disso, fulano faça aqui o cheque então nós vamos conhecer uma Angola muito perigosa o emperar na oposição entre eles vão passar a se eliminar porque foram muito mal acostumados. Eles são extremamente desleais. São extremamente desonestos. Eles são desonestos. O que levou à derrota do MPLA é a desonestidade. Chegou a um nível que passaram a ser desleais a seu pressuposto líder. Então isso vai desencadear problemas que vão começar de Luanda às comunas, aos municípios. Que Deus os ajude. É, é assim, o serviço de inteligência que trabalhou na fraude é muito básico, é burro, bem descontrolado, não sabem, não tem noção, não tem saída. Eles não pensaram na possibilidade de que existe um outro grupo do outro lado a pensar, que pensa muito mais à frente. A única coisa que o serviço de inteligência angolano tem é dinheiro para poder receber e manipular, comprar e vender. É o que vocês têm, é porque da inteligência de verdade vocês não têm. Deixa te levar numa numa dimensão tão grande. Como é que se explica que a CNE, só porque sabia que estava fazer fazer a fraude, já nem levou mais as atas, já não guardou as atas, eles destruíram as atas? Agora, tão condicionado, as atas da da, da, da oposição. A, a unida quando chegar com as atas dele, vai falar, mostra as vossas para nós é, confrontar. Vocês já não têm atas. Há um jovem que fez um vídeo que ficou com ata dois dias, vocês não, não têm aquela ata e muitas outras espalhadas por aí. Portanto, se nessa altura a CNE dizer que vai refazer, não tem alternativa porque vocês já não têm ata, vocês destruíram as vossas atas. Não pensaram na possibilidade de... Vamos comparar! Está a ver? É burrice! Foram básicos, burros, gastaram tanto dinheiro por nada. Agora, então, vão, a única, eu vou, vou vos mostrar a única saída que o MP lá tem nessa altura. A única. Não tem duas saídas. A única saída que o MP lá tem nessa altura é chamar o Adalberto Costa Júnior, que ele vos falou, eu tô, olhem bem para mim, vocês já perderam. Eu estou à espera, sentado, que vocês venham falar comigo. E vocês não foram. Agora que a derrota está ali à frente, vocês querem vir. E ao vir ter com Adalberto Costa Júnior, a única coisa que vocês... Vão poder negociar espaço na Assembleia. Porque se vocês não têm atas, a ata com a Adalberto falar que é, é que é. Ele falou que vocês têm 33% de, de, de, de, de, de, de, de... 33%. Vão ter 33%, vocês vão descer até, até 70 deputados. Vocês não têm noção do que eu estou a te falar. Estás a ver? 75, 76, por aí. E vocês são muito básicos. Eu sempre falei, estudar em Angola para você crescer, para você desmantelar esse regime, não é tarefa difícil, não estuda o MPLA, estuda o, o, o, o sistema de inteligência, que não é muito forte. Acabou. Portanto, eu estou a falar agora, Eurico. Eurico, essa tua dica que você veio com ele aqui é básica. Já vimos coisas piores. E ninguém lhe remove, fica aqui para você assistir a derrota.